Para que possamos ter uma gestão segura de um data center, é necessário possuir um software de monitoramento e gestão. Dentre as inúmeras opções no mercado, temos dois que mais se destacam: os BMS e os DCIMs. Mas afinal de contas, qual a melhor solução para meu data center? Quais softwares devo utilizar? Eu me chamo Paulo Carvalho e no vídeo de hoje nós vamos entender melhor as diferenças reais entre um BMS e um DCIM. Para entendermos melhor essa diferença, vamos ao início de tudo. A começar pelo próprio nome BMS, ou Building Management System. São softwares destinados à gestão predial, como seu próprio nome diz. Suas principais características são monitoramento e gestão de infraestruturas prediais, como sistema de combate a incêndio, circuito fechado de CFTV, ar-condicionado, controle de acesso e entre outras questões relacionadas ao prédio em que se encontra esse BMS funcionando. Já o DECIM, ou Data Center Infrastructure Management, como seu próprio nome diz, são softwares feitos especificamente para serem utilizados em datacenters, tirando assim de concorrência qualquer outro software que seja capaz de monitorar e gestionar alguma coisa. Aliás, vale ressaltar o risco que as empresas que procuram uma solução para seus datacenters correm no mercado, pois existem inúmeras empresas ofertando um BMS para gestão e monitoramento de datacenters e na maioria dos casos, as empresas acabam comprando gato por lebre, porque no final das contas o nível de monitoramento não corresponde ao necessário. Então, de fato, precisamos ficar atentos a isso. Mas por que eu não posso utilizar um BMS para monitorar meu datacenter, uma vez que ele é capaz de me dar dados reais de energia, dados reais de clima e etc? Simplesmente porque o BMS não atinge a camada principal de um data center, a camada de TI. Ou seja, você ficaria sem informações sobre o que de mais importante acontece dentro do seu data center, que seriam os dados. Para que possamos ter uma infraestrutura crítica totalmente segura, nós precisamos seguir cinco pontos funcionando corretamente. Seria energia, clima, espaço, rede e um bom software de monitoramento. O software responsável por essa gestão tem que possuir como característica o monitoramento e gestão de todos esses pontos citados. Seriam eles a gestão de capacidades relacionadas à gestão de capacidades de clima, de energia, de espaço, rede, servidores e etc., Gestão de mudanças, para que quando haja uma atualização no seu data center, você possa planejar todos os riscos, e, ou até mesmo provisionar um ativo novo para saber qual é a melhor forma de instalá-lo na sua infraestrutura. Precisa ter também uma boa gestão de ordens de serviço, ou seja, uma boa gestão de pessoas. E o principal de tudo, relatórios e dados em tempo real de tudo o que acontece lá dentro, sem exceção. Por isso, de forma alguma um software destinado à gestão predial pode ser utilizado como ferramenta de monitoramento e gestão de ambientes críticos como um data center. De certa forma, é, não é possível comparar os dois softwares, né, porque eles de fato não competem na mesma categoria, uma vez que são softwares destinados para diferentes segmentos, um para prédios e outro para data center. Mas vamos analisar um pouco mais sobre cada um deles. Existem seis tipos de softwares que compõem a categoria de softwares de Monitoramento e Gestão Predial, a categoria de Building. Seriam eles, os BMS, Sistemas de Gestão de Edifícios, BAS, Sistemas de Automação Predial, BEMS, Sistema de Gestão de Energia Predial, EMS, Sistema de Gestão de Energia, EMCS, Sistema de Controle de Gestão de Energia e EPMS que são sistemas de gerenciamento de energia elétrica. Todos esses vários termos tiveram origens distintas e hoje você pode encontrar pequenas nuances entre fornecedores de software que ainda usam cada um desses termos, ou seja, que ainda comercializam individualmente esses, essas soluções. Do ponto de vista técnico, na atualidade o BMS é a principal solução, pois ela abrange todos esses pontos de medição e controle em um único software somente. Portanto, a função central do BMS é gerenciar as condições ambientais internas de um edifício. É um sistema baseado em computador instalado em edifícios para controlar e monitorar plantas mecânicas e elétricas, aquecimento, ventilação, ar-condicionado, iluminação, sistemas de energia, sistemas de incêndio e sistemas de segurança. Vale ressaltar que um BMS pode ser integrado a outras soluções de monitoramento, para que seus dados possam ser analisados de forma unificada. O DCI é um software destinado diretamente ao data center e é tão poderoso que transcende os perímetros das esferas de TI, beneficiando diretamente as áreas de negócio, seja no data center, seja em um escritório corporativo, ou seja para a própria empresa cujo core business é o próprio data center. O DCI é uma solução de planejamento de infraestrutura de data center e modelagem que fornece aos gestores de data center insights completos sobre sua infraestrutura para melhorar a eficiência e disponibilidade. Todos esses dados são disponibilizados através de percepções em tempo real da infraestrutura física atual. Algumas de suas principais características são o planejamento e modelagem de toda a infraestrutura física, a automação de fluxo de trabalho, ou seja, uma melhor gestão de workflows, uma melhor gestão de pessoas, é, análise de impactos, gestão de capacidades de risco, relatórios em tempo real, e entre outras inúmeras características que um software tão poderoso como este pode oferecer. O TheSIM também é um forte aliado de empresas do segmento de colocation, que são aquelas empresas que colocam espaços em seus data centers para clientes, auxiliando assim em todo o processo. O The Sim pode ser integrado com diversas soluções no mercado e diversos protocolos que já existem na sua infraestrutura. Essa é uma tabela que mostra um pouco de como atuam os dois softwares. Eu vou dar alguns exemplos das funcionalidades de ambos para justificar essa diferença. Falando um pouco aqui de gestão de ativos a descrição de como atua no caso estamos falando de um BMS a descrição seria atuação em energia e clima é, salas de aplicação salas de corrente elétrica salas de UPS e etc a missão a missão dessa funcionalidade na infraestrutura seria garantir o fornecimento ao edifício e sua qualidade ou seja a funcionalidade referente à gestão de ativos, os ativos que ele, que, que ele abrange, o né, que ele monitora, enfim, as salas de, de aplicação, como que vai ser aplicado isso, e a missão do, da funcionalidade. No caso, para um DCIM, ele vai atingir sempre a camada de TI junto, então ele vai atingir energia, clima e TI. Salas de corrente elétrica, UPS, salas de clima e etc, porém, Vai fazer busca simples de servidores na sala, o target controla os vetores de capacidade, de energia, clima, portas de rede, etc. Enfim, sempre atingindo a camada de TI. É, podemos ver aqui em gestão de capacidades, por exemplo. Ele vai atingir energia, clima e construção. É, as salas de aplicação, seria salas de ataque, salas de equipamento climáticos, etc. E, e para a missão, seria avaliar a capacidade utilizada versus a capacidade disponível. E nós podemos ver no DSIM que ele também atinge a camada de TI. É, para alarmes, da mesma forma. Vai gerar alarmes e relatórios de energia, clima e combustível, tanques aqui de, de, de combustível para geradores e etc. Porém, na sala de TI, na, no d -SIM, desculpa, vai entrar na, na sala branca, na sala de rush, sala de UPS, sala branca, sala de TI. Ou seja sempre abrangendo o TI. Esse é apenas um comparativo de funcionalidades entre os dois softwares através de uma tabela, simulando a utilização de um ambiente real. O objetivo aqui é mostrar a diferença entre os dois softwares e onde especificamente é a sua área de atuação. Depois de termos visto um pouco das funcionalidades dos dois softwares, nós refazemos a mesma pergunta. Eu posso utilizar um BMS para monitorar e gestionar um data center? A resposta é não. De fato, o BMS é uma excelente solução, desde que utilizada da maneira correta, pois da porta do data center para dentro, ele não oferece benefícios que justificam o seu investimento. O data center é TI. E se uma solução não atinge essa camada, então não deve ser utilizada. Portanto, quando se refere à gestão e monitoramento seguro de data centers, estamos falando especificamente de um DCIM. Para saber mais sobre The Sim, acesse o nosso site www.bjumper.com e nos deixe esclarecer mais dúvidas sobre a solução. Obrigado!